Bem-vindos ao meu vídeo. Eu quero falar com vocês sobre o Velho Rico, o app do Velho Rico, que muita gente tá me perguntando, porque eu já contei aqui na internet que eu uso o Velho Rico já faz alguns meses e todo mundo quer saber, né? Se ele dá certo mesmo, se eu já tenho um Velho Rico, quanto de dinheiro que eu ganho. Muita gente me pergunta, então eu tô gravando esse vídeo pra tirar as principais dúvidas de vocês e ajudar vocês, né, a começarem a usar o Velho Rico, tá gente? Bom... É, a história é a seguinte, gente, não tem segredo, tá? Eu assisti um vídeo falando sobre o Velho Rico, falando que você poderia conhecer uma pessoa de outro país e ganhar bastante dinheiro com isso. E fui me informar sobre o Velho Rico e acabei me cadastrando, tá gente? Entrei no site oficial deles, né, que é Velho Rico. E eu vou deixar até inclusive o site pra vocês aqui na descrição do meu vídeo pra você poder se cadastrar também. E aí eu fiz o cadastro deles super rápido e chegou um acesso no meu e-mail, tá bom? E eu já comecei a entrar na plataforma do Velho Rico imediatamente, tá? É bem rápido mesmo. E dali pra frente, gente, eu segui um passo a passo deles, ensinaram como que a gente deveria falar, se comportar, como que as pessoas que estão lá do outro lado, né, gostam de ser tratadas, qual, qual a expectativa deles com a gente, né? O que, que eles estão procurando, porque cada pessoa tem uma forma que ela quer, né? Algo que ela quer. E eu peguei todo esse passo a passo deles e comecei a colocar em prática. Vou abrir um parênteses aqui pra dizer pra vocês que não tem nada de conotação sexual, tá, gente? Então, se você tem essa curiosidade, assim, esse receio de acabar entrando lá e ter que estar tá enviando fotos, vídeos... Gente, não tem nada disso, né? Isso jamais seria divulgado, assim, nesse tanto, se fosse algo que se trata disso. Então... Pode ficar despreocupado em relação a isso. É realmente pra você conhecer pessoas, né? E, inclusive, tem pessoas do Brasil também, tem pessoas de outros países. O foco do Velho Rico é te colocar em contato com pessoas mais velhas, pessoas que, né, já têm uma condição financeira bem mais elevada, porque são pessoas mais velhas, já trabalharam tudo que tinham que trabalhar, já se aposentaram tão bem financeiramente e querem atenção, tem carências, né? Querem encontrar uma pessoa mais jovem e aí... A o Velho Rico, ele te ajuda, né, a encontrar essas pessoas, gente. Daí, dali pra frente, é você tá conversando com o máximo de pessoas que você puder, ser sempre gentil, atenciosa, manter um contato contínuo com eles e você vai começar a lucrar com o Velho Rico, tá bom, gente? É uma coisa que muita gente, né, me pergunta, porque tem vários aplicativos aí e eu não, eu não olhei, né, Gente, não posso afirmar pra vocês, mas até onde eu sei o aplicativo do Velho Rico é através do site, tá? Todo mundo me pergunta quanto de dinheiro que dá pra ganhar. Gente, não tem um valor certo que você pode ganhar, porque cada pessoa tem uma experiência. Tem gente que assim que começa a entrar no Velho Rico, já acha uma pessoa que já envia dinheiro pra ela. E tem pessoas que demoram um pouco mais de tempo, né? Eu tenho uma experiência muito boa, eu tenho mais de duas pessoas que me enviam dinheiro todos os meses. Então, eu não tenho do que reclamar. Mas, é, o que eu diria, deixaria aqui de dica pra vocês, é que vocês conversem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, entrem sempre, mantenham contato, porque quanto mais pessoas você conhecer e quanto mais atenção você der pra essas pessoas, muito mais chance você tem de estar tá ganhando dinheiro, tá bom, gente? Não tem segredo, né? O Velho Rico é muito bacana, porque ele pode ser a sua única oportunidade de estar tá conhecendo uma pessoa de fora do país, que pode realmente estar tá mudando a sua vida, né? Então, acho que vale bastante a pena. É, eu vou deixar pra vocês o site oficial, que é o site que eu uso, né, através desse site aqui eu acesso o Velho Rico, ele é oficial, ele é seguro, e eu só indico vocês entrarem através desse link, tá bom? É, tá aqui na descrição do meu vídeo, ó, pro pessoal que tá tendo dificuldades pra receber o seu acesso, tem que tomar muito cuidado na hora de cadastrar, tá bom? Na hora de fazer o seu cadastro, confirma direitinho os dados do seu e-mail, tá bom? Senão, realmente não vai chegar e você vai ficar bem frustrado, pra isso não acontecer, volto a dizer coloca o seu e-mail lá, letra por letra, confirma se você tem a senha desse e-mail e que vai dar tudo certo pra vocês, tá bom, gente? Como tá dando certo pra mim e eu tô super feliz aí com o dinheiro que eu estou fazendo, tá, gente? Obrigada por vocês terem me assistido se tiver mais alguma dúvida, deixa pra mim aqui no comentário que eu vou tentar voltar aqui pra responder todas vocês.